E mais vídeo hoje a gente vai consertar os livros Calma é? aí. Meus caras, mais vídeo hoje eu vou ensinar assim, a fazer cartão que você passou todas as noites. Deixa eu ver se tem a noite 5 aqui. Oxi, eu esqueci de trocar no próximo no vídeo anterior. Na aula anterior, não sei se tá certo, né? Vamos ver se tá certo. Pelo menos eu acho que tá sim. Tá sim. Acho que tá sim. Tá, tá, tá, tá. Ah, em segurança, okay. é, tá certo. Depois de passar cinco noites. Cadê o clock? Você, clock? É aqui, pronto. E, depois, e hoje a gente também vai ser o áudio. Inserir todos os áudios aqui. Músicas, tá? Vou fazer aqui a tela. Nossa, tinha o tá uh. E ei gente? Então, eu vou aqui pesando. Okay. Então, eu tranquilo colocar aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui mesmo. Aqui Aqui Ih, independente não foi tapeado Aí hum? Agora falar um cartão de Você recebeu o seu, o seu salário salário mínimo O máximo, sei lá não Sei quanto William Fton ganhava, quanto ele existia Pelo menos ele morreu agora Não, não, não pode saber esse assunto e? Mas como eu vou encontrar um rosa? Como eu vou encontrar um rosa? Sim, ele vai ser começo. Aqui, aqui. Tá forma tipo isso aqui, ó. Aqui. E pronto, e e pronto, sobrar aqui dois, e pronto, aí a gente vai colocar o desse aqui, já. E Pes Pass Ao errado Aí E pronto Vou colocar um ponto aqui Né, Matos? Quem esqueceu do ponto? isso daqui e colocar são mover mouse próximo slide ok aí você vai bloquear um, um local muito bem legal achei é que eu esqueci de fazer ó. não clicar não mover Só um. ver se não tem opção pis de novo jogo para não ficar não tão. e quando você ganhar ó, clicar em continuar vou clicar isso aqui você vai desbloquear a nova tela que vai adicionar com que vai ser adicionado Nada o extra Aqui. Vou ver mais, Matheus, eu sou burro. Cabeça, opa. E aqui. Vai selecionando o extra. Aí você vai pro extra. Tem simplesmente os animatrônicos. Todos os tipos de animatrônicos. Que, é que a gente quer. E, e aqui e nígitos extra nígitos e e extra nígitos extra nígitos não vai estar tá, não vai estar não vai estar disponível na primeira versão dele ou oh, quer ser assim hum, não acho que não vai ter não vai ter um extra de não Game free creator. criador, do game, eu acho. Aqui. E pronto, Sapa cá ver mouse aqui. Game pro mouse Cal. Eu nem sei se eu vou colocar os outros, só ver eu vou passar no jump skerner né? aqui e pronto aqui esse primeiro e pronto aqui vou clicar slide. Três e Vamos fazer isso. Vou pegar todos os meus tela diminuir isso daqui um então, pouco sim tá bom coloquei o nome da minha trânsito pet bear bear Fora mesmo. Um, tá Vamos. Um, um R. Aqui. Tem do chá no frente? E vai ter. Do Fun Time Fresh que não apareceu no jogo. pra colocar o Pantain Fred, não. Aqui. Não lembro aqui dia Mais ou menos... Deixa eu ver. Amanhã vai ser lançado o jogo. Tá. Então, vamos lá. Golden Fred. Aqui. aqui. Ah. Aí tem muito enfrete. Não, não tinha algar. E pronto. Pede, pede, pede vai estar aparecendo. Vai agora para pegar o Shadow Pet. Achei isso aqui. E é isso aqui. Tiro. Aqui. aqui. Vamos buscar. Aqui, pronto. essa ordem. Aqui. Pronto. Red. Slide. Aqui. Slide. É burro E e tô e... aqui ó. Sai. Se você e tá dizer que isso aqui, é uma coisa, gente? e Né? É. Agora tá na de né, mas tem aqui pra não... Okay. Dois, achando que era ter mais três, três, um errei, legal. que eu faço aqui? Quanto? Aí. Por? Já. Tudo bem. Aqui? Não. e o a cidade ótimo e pronto só vem aqui esse aí, é o chapisqueiro do. do. do. do. aparecesse, né? <risos> Legal. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. E claro que não vou deixar sem som, né? Aqui ah. tá longe, tá o aqui, aqui. aqui. e P, duas vezes mais e aqui pronto, tá funcionando. Tá funcionando, é. Tragou, Estragou, gente. Ih, me é e aqui. E aí, próximo slide, faz o último slide. e Esse é o final, tá? Três e dois. Três mil e vinte e dois. Saco? Tô em mesmo, e, legal. Ok, não com m, não com m. E, eu acho que... Vou colocar com m. errado, me avisa a próxima atualização. Tem que esperar desde tá? E, E não Não aqui e pronto Legal Então São Slides Legal Vou Colocar todo o som Aqui. Não, já fala o que e burro. Aqui. E esse aqui é que ensino baixo de hip -hop. Pepeli -pe pépoli -pe pregra é aqui eu dei eu sei e pronto constante e pronto tá bom tá bom aí vamos lá até de início Aqui. E tá meu, que e... só são e isso, isso. tá aí. contar a apresentação em slides, os intervalos não certinho, ok. Tá pronto, gente, nosso jogo. Aqui. Aqui. Slides 11. Vai de 11. 211, quer dizer... Você quer que eu faça uma formade de... Uma nova me ensinou a fazer como fazer filmes de Joker, e de vocês lá. Ah não, em 2013, Matheus, eu sou burro. Aí, gente. Não, vocês não são burros, vocês são inteligentes. E aí? Ok. Será que é ninguém? Não, não vai ter sistema de ninguém. Só vai voltar no meu todo, né? E pronto. Aqui. Pronto. Hum. também gente eu, se eu, eu acho que eu vou publicar hoje para vocês jogarem não vai mudar nada em se vocês mudar se vocês mudarem tudo eu, eu, eu, eu vou ficar bravíssimo com vocês né? tem, tem especial que vocês não vão mudar então, espero que vocês gostem do vídeo esse foi o vídeo tchau fui